Gente, eu cheguei aqui em Alexandria, North Dakota, é onde eu cheguei agora, mano, 14 horas de viagem hoje, cheguei na recepção ali, mano, tô com essa cara de sono, olha a minha cara, viado, eu tô acabado, mano, cheguei na recepção, né, tudo pimpão, falei pro o cara, falou, então, uma reserva, tem uma reservaio, tem uma reservaio pra fazer, aí o tiozão falou assim, ah, reservation, foi firmeza, aí o tiozão falou firmeza, eu falei firmeza, não ninguém. E o tiozão, mano, ele devia, ter, tipo, ele devia ter uns. Acho que uns 850 anos, assim. Cabeludão, cigarrinho aqui no, no, no pocket. E digitando do meu nome é assim, ó. Tec. Tec. Mano. Sou um novo homem, sou uma pessoa melhor hoje. Hoje sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, A filha da puta do tiozão, comecei a comer, a foda, se tinha comprado uns, uns amendoim, enquanto o tiozão digitava cada, cada tecla do meu nome, eu comi um amendoim, tô comendo amendoim, Aquela, acho que fica meia hora de gravar esse check-in, aí fui mesmo, passando no check-in, falei, mano, esse hotelzinho aqui, mano, é o único hotel que tem nessa cidade, tem porra nessa cidade, falei, mano, esse hotel aqui deve ser do quê? Dos anos 1800 e bolinha, né, do tempo que, eu do, do tempo que o tiozão nasceu, esse hotel foi construído, Junto com o tiozão, ele, ele, a mãe dele deu a luz nesse hotel aqui, entendeu? Essa que é a questão. De velho, hotel é muito, mas muito velho. Só que, mano, eu entrei no quarto e eu fiquei abismado. O quarto é muito maneiro. O quarto é muito maneiro, se liga, eu vou mostrar pra você. Mano, você entra no quarto aqui, ó, pau! já tem uma cama aqui da hora. A tá bem feita, tá legal, tá maneiro, tá limpinho o quarto. Aí você vem aqui, ó, e tem o banheiro. E o banheiro decente, pô. Oh, banheiro muito arrumadinho, gente, olha. Tá limpinho o banheiro, gostei, ó, espelhão. Nossa, eu tenho me já esses dias, ó. Nossa, só comendo merda e não tô me exercitando. Nossa, já deu me engordando. Ó, o banheiro legal, beleza. Só que o grande final, gente, é o seguinte. Você pensa, é um quarto... De hotel? Ou é um motel? Olha isso aqui, maluco. Tem uma banheira aqui, véi. Tem a porra de uma banheira. Mano, por que que tem uma banheira aqui na frente da cama? E outra, por que que eu não tenho ninguém pra ficar comigo? Eu só tenho essa daqui, ó. Né, Cissa? Vai eu e você usar essa banheira. Sabe pra quê? Pra dar banho na senhora, que a senhora tá fedendo. A senhora tá muito fedida. Você tá me entendendo? Eu não comprei esse short aqui, ó. Achei maneiro esse lookinho. Agora eu tô desse lookinho. Aí eu comprei esse short. E só quando eu fui sair da loja que eu vi... <risos> que eles tinham bandana igual, velho, no short, mano. Tá eu e a Cissa. De bandana e short igual. Vem cá, tá, Cissa. Vem aqui, Cissa. Olha aqui, olha aqui. Vem aqui, Cissa. Vem aqui, Cissa. <risos> ui, ui. Quase caiu o cachorro. olha aqui. Olha aqui. <risos> Eu tô com o meu short de abandona dela, mano. A tá combinando agora, velho. Gordinha. Gente, meninas. É o seguinte, meninas. Paguei aqui, ó. R$4,99 na camiseta e R$14,99 nos shorts, ok? Dólar americanos. Olha só que bonito. Ficou bonito na minha bunda. Eu acho que ficou bem legal. E eu acho que essa camiseta tá um pouco apertada. Eu acho que ela não tá realçando ainda muito bem a minha pança. Eu tenho que ficar assim, ó Daqui a um tempo, daqui a um tempo <risos> Vamos dormir Olha o hotelzinho que eu fiquei, gente Parece uma... Não parece uma casinha? É bem estilo de casa mesmo, assim eles hotel velho Deve estar na família Milhões de anos Tá aí, ó Mais um dia Um dia começando, mais um dia de estrada Se você é cagando, se você é mijando Ó, oh, minha filha. E é isso, né? Vamos pra mais um dia. Eu acho que eu acabei de deixar a mina da loja um pouco confusa ali, porque eu virei pra ela e falei assim, então, eu acabei de me separar e eu preciso comprar um, um cobertor. Pode <risos> me ajudar? Ela, claro, que você vai tá procurando? Eu falei, você vai na casa de um cara e o cara tá solteiro. Qual cobertor você acha mais legal? <risos> Aí ela me deu uma, ela falou, ah, isso aqui eu acho legal Se fosse na casa do cara e eu tivesse com esse cobertor aqui Eu, ia, eu achei bonito, eu acho bonito isso daqui eu Falei, então tá bom, então esse aqui é o que eu vou levar <risos> Levei o cobertor, Aqui a menina A menina falou, gostou, falei, tá bom Então é isso mesmo, como é difícil comprar coisa de casa assim, mulher É muito complicado, vou mostrar pra vocês Comprei esse cobertor aqui eu Acho que vai ficar legal na cama Parece bem bonito, comprei esse jogo de toalhas aqui também Mano, 20 dólares 20 dólares, tipo, várias toalhas Duas, duas, duas, duas, duas né Duas de rosto, duas de mão, duas de banho é 70 dólares o cobertor com já. Pro travesseiro aqui também. E dois travesseiros decorativos. Olha que legal. Isso aqui já é para King. Top. Economizando na estrada, como que faz? De novo, parte 2. Penúltimo dia de viagem, É 10 peças de frango por 10 conto. Melhor coisa que tem, né, gente? Não dá nem para reclamar, né? Hoje eu tô cansado, hein? Hoje eu tô cansado. Esse negócio do fuso horário ele me fode muito também. Me fode muito porque eu tô perdendo uma hora por dia, né? E aí quando eu vou dormir, parece que eu tô chegando mais tarde do que eu já tava pensando, então esse fuso horário tá complicado. E a hora do almoço aqui no carro tá como? Vamos, Isa, comer? Vamos lá. Aqui ó, franguinho pro papai, ração pra você, aguinha pra você, aguinha pro papai. Vamos lá, Via, vamos lá. Vamos usar, bebê. Vamos usar, vamos usar. Acabei de ser pela polícia. Já conto mais para vocês. Gente, eu não tô gravando esse vídeo pra vocês uns dias depois que eu cheguei, porque eu percebi que eu não tinha falado sobre eu ter sido parado pela polícia. Foi uma coisa muito rápida, tá? Na verdade, eu tava numa via 60 milhas por hora, e do nada ela mudou pra 40. Aí a polícia chegou, e eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado aqui, né? Eu falei pro cara, eu falei, eu fiz alguma coisa errada? Aí ele falou... Você tava numa via de 40 a 60. Aí eu falei, mas pô, mudou a placa, não sei o que e tal. Ele falou assim, é, mas não pode, não sei o que e tal. Eu falei, beleza. Aí eu contei história triste pra ele, né? Eu falei, irmão, tô voltando lá de Vancouver, tá ligado? Só queria chegar em casa, acabei de me divorciar. Não tem como você me ajudar aí, não. Aí ele olhou minha placa, ele falou assim, é, eu tô vendo que você é daqui, tô vendo que tá cheio de coisa dentro do carro, com a cachorra, não sei o que, tô viajando. Eu falei, pois é. Aí ele falou... Tá bom, vai, vai lá. Aí o cara virou pra mim e falou assim, pô, eu também acabei de me divorciar, cara, eu entendo como é que é, não sei o que. Aí o policial me falou assim, não, só vai lá, vai, tá tranquilo, pode ir, vai, vai lá, vai, vai. Ele falou assim, você já tem problema suficiente na sua vida. Vai. Meu irmão, pelo amor de Deus, só deixa eu ir embora, mano. E aí ele deixou eu ir embora. Eu fui parar em Toronto de novo também, é a mesma coisa também, enfim, assim... Eu não fui parado a viagem inteira. Aí eu vou ser parado, tipo, algumas horas chegando em Montreal. É de fuder, né, mano? Mas beleza, beleza. É isso, pessoal. Eu queria falar isso pra vocês. Eu não acredito que eu tô fazendo esse take pra vocês do vídeo agora. Falta uma hora e meia pra chegar em casa, eu nem acredito, véio, eu nem acredito. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, capitão. Tava aqui no Mac, aí passou um cara no drive-thru e a, a menininha que tava atendendo aqui, novinha, deve ter uns 18 anos, tava zoando com a outra e chamou a outra de Dumas, só que ela esqueceu o microfone cara. <risos> ela chamou o um cliente de Dumas, tipo de idiota. <risos> Aí, quando o cara chegou na janela, ela tava roxa assim, Ela me desculpa, eu não sou sorry, eu não sou sorry. Tipo, não era pra vocês. Os caras rachando o pico no carro, os caras relaxam, não sei o que. E a mina rachando o pico, rachando. Aí eu virei pra ela e falei, mano, o que vocês falaram, velho? Porque eu tô muito curioso. Aí ela me explicou, mano. Aí ficou todo mundo dando risada. Aí uma, uma mina virou pra outra em francês assim e falou, tipo, olha, ah, é bonitinho, não sei o que. Tipo, se ela tá falando pra mim ou se ela tá falando pro cara do carro. Aí depois que eu fui embora, eu lancei uma merci, bom um jornei, A mina, tipo. Ficou tipo, oh meu Deus, você fala francês, aí eu... Un Rapaziada, cheguei finalmente em Montreal! Ah, e olha o que eu encontrei aqui. As ah, Home. Ah, que horas são agora? Peraí. 10h30 da noite e a bada One Sweet Home tá como? Me entregando chave. É, tá acabada aqui assim. Meu! Ó, isso que é serviço de qualidade tá vendo? Você chega na casa da pessoa e você passar o seu apartamento, gente. One Home aí. Que beleza, o link vai estar tá aqui na descrição. <risos> Obrigado, Bá. Obrigado, Obrigado a dois, né? e bem-vindo a Montreal novamente. Bienvenue, bienvenue. Ben, bien, merci beaucoup, <risos> merci beaucoup. É muito bom voltar à la, à la maison. La, me, la maison. C'est bon. Mon maison, mon maison, mon é, Montréville. O oui. <risos> que estamos fazendo? A 1 hora da manhã, depois de 14 horas de estrada, levando troço do carro para o apartamento. Por quê? Porque eu sou um cara ansioso. Só por isso. Eu tô querendo fazer uma mudança uma hora da manhã. Tudo isso aqui não tem coisa. Meu Deus, chegou um monte de coisa para mim também, chegou panela. Deu tudo que vocês. vão filmar. Eu dei uma arrumadinha básica nas coisas. Mas é isso, ó. Vida de solteiro, temos aqui uma cadeira confortável, um teclado. Minhas roupas, um monte de coisa aqui ainda, temos uma cama. Se e essa é o quê? Essa é a primeira noite das nossas vidas, Cícero. Eu e você. Não é não? É isso. Tá de banho tomado, né, filha? Ah, só queria aguardar aí a primeira, primeira noite no meu No meu primeiro apartamento, depois de solteiro. Que doideira, né, cara? Surreal. Aí. É, Deu um banho na Lá larguei as coisas ali. Banho eu vou dar a história pra lavar. Isso. Vamos dormir, minha filha? Bem, Vamos dormir. Vamos? Vai lá pra cama, vai. Isso, bonitinho. Boa noite. Ha! Ha! Pra que que serve, amigo? Oi, caralho. Pra quebrar minhas coisas. Caralho, mano. Que que é isso? Calma aí, cara. Pronto. Aê, caralho. Caralho, mano. mano. Que, ah, que, que... Airfry tem um bagulho da Apple. Eu falei, o que, que você tá com o Mac aqui, caralho? Airfry é é da, tá é da, tá da. da é. Apple. da Apple. A Apple tá fazendo Airfryer agora, mano.